Aparentemente, não mudava nada, é a mesma coisa, quem era pobre era pobre quem era rico era rico. O rico deixa a fortuna de herança e o pobre deixa o obreiro. A questão não, não, não teve mudança alguma, continua todo mundo na roça trabalhando, né e os operários nas cidades, que as pessoas que sobram na roça vêm para a cidade, dá é tudo uma piada, não tem mudança não ditadura, democracia, a função do governo é manter o povo pobre, não tem jeito, tanto o militar quanto o democrata tinha por objetivo manter o país pobre, para ter mão de obra barata, então o resto é papo furado, não teve mudança, não teve repressão nenhuma, o cara levantava cedo, ia trabalhar, voltava, ia dormir, no dia seguinte ia cedo de novo trabalhar e pronto, não teve mudança, repressão nenhuma. Tinha repressão contra os baderneiros, né? Pessoal que queria enriquecer sem trabalhar. Hoje, esse, essa gente é mais aceita pelo governo. Até o governo admite o pessoal que não gosta de trabalhar, gosta de ficar na boa, né? Então, essa que é a realidade do Brasil. O Brasil é um país que o governo ele vai segurar o povo. Se a população criar meios de ganhar dinheiro, o governo vai lá... E para tudo Porque o negócio é manter o povo Na pobreza